Oi! Essa semana o Banco Central anunciou a data de lançamento do Pix mas a gente pode estar se perguntando o que é esse Pix? Hoje quando tu quer fazer uma transferência para alguém e tu ainda não tem uma conta no banco digital tu precisa pagar uma taxa de transferência de um TED ou de um DOC e o valor desse serviço pode variar de 1 até 20 reais por transação então para fazer com que isso fique mais barato para nós consumidores o Banco Central anunciou esse Pix que é um sistema de pagamentos assim como o TED e o DOC são a diferença do Pix para o TED e o Doc é que ele é totalmente grátis e a transferência acontece quase que instantaneamente, mesmo fora do horário comercial. E aí mesmo que tu use um banco tradicional, a partir do dia 16 de novembro, tu vai poder fazer transferência para qualquer pessoa, em qualquer dia da semana, mesmo que esse dia não seja considerado um dia útil, como fim de semana e feriado. E isso é muito bom pra gente, porque vai ficar mais fácil de transferir o dinheiro da nossa conta normal pra uma conta digital, onde a gente pode guardar a nossa reserva de emergência com um rendimento maior do que a poupança. Pra usar essas transferências pelo Pix, tu só vai precisar cadastrar uma informação pessoal tua como sendo o teu número do que a gente chama de conta hoje. Então tu pode, por exemplo, informar o teu CPF. E aí quando tu quiser que alguém transfira dinheiro pra ti, é só tu passar essa informação para a pessoa, e aí com essa informação, ela vai conseguir transferir o dinheiro para ti sem custo algum. Esse sistema do Pix também vai poder substituir as compras no débito, já que as transferências por meio dele vão poder ser feitas em qualquer dia da semana, incluindo fins de semana e feriados. Assim que a gente tiver mais informações sobre o Pix e como ele realmente vai funcionar na prática, eu volto com um vídeo de atualização. Se tu gostou, quero pedir para te deixar o teu curtir nesse vídeo e enviar para um amigo teu. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!